Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo. O programa Reconexão Periferias já tem mais de 800 organizações mapeadas na sua rede e trabalha sobre três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. Nesse programa, que é transmitido sempre às terças, 17 horas, a cada 15 dias, nós tratamos de temas da revista Reconexão Periferias, que no mês de abril vai tratar da visibilidade indígena. Hoje nós recebemos aqui no nosso programa André Pires, que é fundador do coletivo Tururu. Boa tarde, André, tudo bem com você? Boa tarde, vamos tudo bem. Estou feliz aqui com a oportunidade de a gente bater, esse, bater esse é, Nós também estamos muito felizes, porque você aceitou o nosso convite. Eu, então, vou começar a conversa pedindo para você contar um pouco da sua história, é, onde você nasceu, como foi que você começou a se envolver com essa luta contra a violência e fala um pouco mesmo de você, para quem está nos assistindo. Então, eu tenho 39 anos, é, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. Na verdade, eu sou... É, minha família né é de uma cidade é, pequena, que hoje já cresceu bastante, que ela fica na divisa entre Pernambuco e Paraíba. Aí, quando minha mãe estava perto de, de me ter, né, ela tinha medo de, mim, de que eu nascesse na cidade do interior, pelas condições precárias que tinha na cidade, do maternidade. Enfim, aí ela viu que João Pessoa era a capital mais próxima é, para uma maternidade, para ela lá fazer o parto e tal. E daí ela resolveu fazer esse tragédio né, de, de Goiânia, que é essa cidade, que é poucos quilômetros de João Pessoa, e aí ela me teve lá e depois, em seguida, voltou para para Pernambuco. Mas eu me considero pernambucano, apesar de ter nascido em João Pessoa na Paraíba, porque é, toda a minha vida ela foi aqui, é, aqui no estado de Pernambuco. E a primeira recordação assim muito forte que eu tenho, sabe, é, de como eu comecei a ter essa leitura de mundo, é, eu me lembro perfeitamente como se o senhor já estava na. na na sexta série, na antiga sexta série né do ensino fundamental, do ensino fundamental 2. E aí, é, nesse dia, um professor faltou a aula. E aí, para que a gente não largasse, o diretor ele é, foi lá dar aula para a gente. Né? E aí, a aula que ele deu foi fazer, aí, foi fazer uma redação. Faça uma redação porque, porque é que você enxerga isso em 96? Por é que você enxerga que o Brasil tem tanto problema social e tal? E aí, eu comecei a escrever minha redação, era para escrever na folha do caderno, destacar e entregar ele. E eu fiquei observando que, quando os meninos iam lá entregar a redação, ele, não, você escreveu errado, não era isso que eu queria dizer e tal, e sempre estava, ele, ele não ajudava a, a dialogar muito sobre o conteúdo que o pessoal estava escrevendo. E aí, quando eu fui, eu, com muito medo né, de que eu fosse entregar, ele também é, retrucasse, assim, não, você escreveu errado. É, e eu lembro que quando ele leu minha redação, eu tinha é, colocado nela, eu não me lembro de todos os detalhes, assim, mas eu tinha colocado nela que há um problema de é, desigualdade social no Brasil, é, com uma distribuição de renda, é, que com um poucas oportunidades, sobretudo para quem era pobre, preto, morador de, de, de favela e tal. Só então, que eu fiz isso é, a, a partir de uma, de uma realidade muito que eu vivia, sabe? É, próximo à comunidade que eu amo, assim que é o meu território afetivo, que é o Tururu. E daí, quando é, ele, ele revisou, quando ele olhou na redação, né, ele começou a dar a aula que ele queria dar a partir da minha redação, né, Elencando os principais problemas sociais que ele enxergava que o Brasil tinha na época e trouxe exemplo da minha redação. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí é, Eu sempre morei ao lado do Tururu, numa comunidade vizinha, né, só que eu não tinha essa identificação muito forte no Tururu. Em 99, eu, com 15 anos, eu fui convidado a participar de um grupo de jovens é, que era ligado à pastoral da juventude do meu, do meu já a PJMP. A PJMP, que nasceu no ano de, de 78, a primeira ditadura militar, ela levantou muitas bandeiras de luta, era alimentada muito pela, pelas SEBs, que é as comunidades eclesiais de base, é, pelo pelos os documentos mais progressistas da Igreja Católica. É, pela juventude operária católica, também a Joque E aí, é, quando eu fui convidada a participar desse esse grupo de jovens, em 99, eu tinha 15 anos, aí minha mente era começou a abrir mais para as questões sociais. Eu comecei a refletir é, melhor, por que tão poucos com muita coisa e muitos com, com, com quase nada? E eu passei a não naturalizar é, o sofrimento social, que eu via das pessoas e do coletivo, né? da, da situação, faltava tudo. E eu comecei a perceber que aquele faltar não era normal. E são as primeiras lembranças que eu tenho assim de quando eu comecei a, a me engajar nessa, nessa perspectiva assim, de tentar contribuir um pouco para a mudança de realidade. Eu tenho dois filhos, que é a Luana e o Guilherme. É, a Luana tem 18 anos e Guilherme vai fazer 13 anos agora no mês que vem. E eu, é, desde quando eles nasceram, eu procuro sempre é, trazer essas reflexões com eles, sabe? de dizer assim, olha, a gente tem desigualdade no mundo, e como é que a gente faz para tentar contribuir para que essa desigualdade diminua? Ou, se não, é, de tentar assim quebrar o máximo de preconceitos que eles, que eles tiverem, que eles absorverem da sociedade. A gente conversa muito sobre a questão do enfrentamento ao racismo, é, de pessoas é, trans, é, da LGBT fobia a gente bate muito papo aí nos meus filhos sobre isso, e eu, eu vejo isso como é, muito legal, assim porque foi a caminhada, a vivência que, que me fez fazer essas reflexões com eles, e, e eles passam também a fazer essas reflexões com os amigos deles, sabe? E eu carrego muito, muito comigo essa questão de que é, a gente não está no mundo sozinho, né? somos vários, diversos, plurais, e é preciso fazer alguma coisa, sabe? E hoje eu, morando, eu, é, assim, eu moro em Olinda, que é a região metropolitana do Recife, Paulista também é a região metropolitana do Recife, mas meu, meu território afetivo é, é o Tulu, sabe? É, assim Quando eu chego lá, praticamente toda semana eu estou lá, e quando eu chego lá, assim, é como se fosse uma terapia para mim. É, a relação que eu construí ao longo de tantos anos com as pessoas que estão lá, assim, o lugar, enfim, as mudanças que a gente contribuiu para fazer também, isso me faz, me faz viver mais, sabe? Não sei se é, é isso. Então, André, Tururu é o nome de, uma, de um bairro. Eu queria que você explicasse o que Tururu é um bairro, é uma, uma região. E eu, aí depois eu gostaria que você contasse um pouco quando surgiu o coletivo Tururu, em que ano e, e o que que ele vem fazendo por essas pessoas que moram em Tururu. Então é... Paulista tem mais ou menos, pouco mais de 300 mil habitantes. Fica na região metropolitana do Recife. É coladinho com Olinda, mas tem parte no Paulista também que faz fronteira com Recife. É uma área litorânea, né? tem praias bonitas, mas que infelizmente não são cuidadas pelo poder público. É... E aí, dentro de Paulista tem um bairro chamado Janga. E dentro do Janga tem uma comunidade, uma favela, é, chamada é, tururu. É, o tururu, é, esse nome, é, ele vem, tem várias, várias hipóteses assim desse nome. Né? Ela inicialmente é, era uma comunidade pesqueira e é, tem duas, duas é, hipóteses, tem mais de, de duas, assim, mas da origem do nome é que, como é uma comunidade pesqueira, as pessoas pescavam muito tururu, que é um molusco. Molusco, bem bem apreciada aqui na região, e caro, com sinal. E aí as pessoas não sabiam falar sururu, e, e complicavam a língua, e falava tururu e tal. E aí ficou tururu. E é, uma outra hipótese é porque tinha uma uma fonte é, de água que batizaram de tururu. Mas, enfim, não dá o certo mesmo, é, não se sabe de onde surgiu. Sei que a comunidade ela é dividida por lotes, que foi doado pela do Arquidiocesora de Recife também, a partir da luta pelo direito à moradia, e uma articulação muito forte com o, com o arcebispo, o então arcebispo, que era Dom Helder Câmara, que era conhecido como arcebispo vermelho, por ter é fortes ligações com a esquerda, enfim, é Dom Helder, assim, é, não precisa nem falar quem é, que para mim ele é, o, é, um, é um ícone assim, da luta social. É... Mas essa comunidade tem mais ou menos 4 mil, 5 mil habitantes, e o coletivo ele nasce em 2008. Porque foi o seguinte, é, a gente começou a perceber que a comunidade era bastante alvejada com, a parte da imprensa, né, da, da grande mídia, da imprensa hegemônica, da mídia hegemônica, é, era, era muito bombardeada assim com sinais negativos. Assim. Se tinha um homicídio, virava notícia. Assim. Se você tinha... É, um assalto virava notícia. Assim, o tráfico era bastante explorado pela televisão, pelo rádio, pelo jornal. Isso incomodava muito porque dava a sensação de que o Tururu era era só isso, sabe? Era, era uma comunidade onde predominava um ambiente altamente perigoso que ninguém podia colocar o pé porque se colocasse o pé era morto. E quem morava lá enxergava uma realidade totalmente diferente de um espaço altamente orgânico, produtivo, de pessoas que se relacionam, de gente que querem mudar as estruturas sociais como são consolidadas, é, da, da forma como são consolidadas. Né? Então, a gente vê a possibilidade de que a comunicação popular e comunitária geraria um contraponto a essa rede hegemônica. Assim. Como é que a gente poderia criar várias estratégias e intervenções de comunicação que pudesse quebrar essa representação social que o tururu era no um espaço é violento, enfim. E aí a primeira ação que a gente fez foi o documentário Tururu, Justiça, Paz e Vida, que é o objetivo de mostrar os pontos positivos dentro da comunidade. O um outro motivo assim, para a criação do coletivo foi que a gente estava em um período de minha época de, de, de Natal, próximo ao Natal. E infelizmente ocorreu um duplo homicídio numa comunidade vizinha ao Tururu o que a televisão fez noticiou como esse duplo homicídio é, tivesse ocorrido dentro do Tururu acho que para dar mais audiência para chamar mais atenção e aí tipo uma semana depois é, uma TV foi aqui é, nessa mesma comunidade ocorreu o duplo homicídio e fez uma reportagem com uma senhora que ela faz é, árvore de Natal com materiais recicláveis e as árvores de Natal que ela faz é, é belíssimas gigantes e aí é, a, a emissora de TV noticiou que ela mo era moradora do bairro do Janda. E daí a gente ficou refletindo, ora, por que que, quando foi falado do grupo homicídio que não foi do Tururu, jogaram para gente? E quando foi falado da senhora que fazia árvore de Natal, que não era dentro do Tururu, era uma comunidade vizinha, também não colocaram como mérito da nossa comunidade. Né? Isso ficou mastigando na nossa mente, até que a gente resolveu fundar um coletivo que trabalhasse com comunicação popular e comunitária. E eu te falo, Rosi assim, sem, sem medo de errar, se você for no Google e digitar lá comunidade do Tururu, as menções negativas que tem da comunidade, elas caíram drasticamente justamente por esse trabalho sistemático que a gente tem fazendo fazer valorização da comunidade a partir da comunicação popular e comunitária. É, mas eu não quero dizer com isso que, obviamente, que a comunidade não tem seus seus pontos fracos, assim, seus pontos de, de problemas. Mas o que eu quero dizer é que, é, os pontos de vida eles são numericamente infinitamente maiores do que é, essa mídia hegemônica apresentava sobre a comunidade. Tanto é que é, onde a, gente, a gente já fez muito isso para jornal, jornalões, né, TV, rádio, mas hoje uma, da, uma das diretrizes internas que a gente tomou dentro do coletivo Tururu foi não fazer é, da entrevista ou fazer qualquer tipo de matéria mais com mídias hegemônicas. Assim, tá? A gente prefere evitar. E isso também causa alguns problemas para a gente, mas é, acho que a gente está bem, assim, que estamos. Tem, esse ano, completamos 15 anos de caminhada ininterruptos, nunca paramos, somos um coletivo que não é reconhecido juridicamente, a gente não tem o um CNPJ, então, cada dia que a gente é, permanece vivo, é uma luta que a gente trava. E hoje, hoje a gente trabalha praticamente é, em cima de quatro eixos, que é, é o eixo da de pautas sociais, um eixo de, de valorização, de fortalecimento de, de coletivos, é, de outros coletivos, um eixo sobre é, sustentabilidade e outro eixo sobre é, comunicação. E temos algumas atividades principais. Né? A primeira é a formação de comunicadores e comunicadores populares, que já alcançou 11 comunidades, e a ideia é a partir de, uma, de, uma, de uma, um material criado por nós, assim, é, um, são subsídios criados por nós, que são cartilhas, é, que a gente faz essa formação. São quatro encontros, a formação é o seguinte, são quatro encontros teóricos e mais um encontro prático. Esse encontro prático, na verdade, é para construir um produto de comunicação, seja uma exposição de fotografia, é, um vídeo, é, um documentário, e a ideia é que é, esse material que é construído juntamente com as pessoas que passam pela formação, Seja dada devolutiva para a comunidade. Né? Você vai apresentar essa, essa, esse problema aqui para a comunidade, que foi os que elaboraram para isso gerar mais debate, gerar incidência, é, cobrar do poder público. É, na cidade de Igaraçu, mesmo, que é na região metropolitana do Recife também, fizemos lá um sobre debate em relação à cultura. Né? Como a, como o município tem esquecido, é, os mestres griões de lá, enfim. É, já na, aqui na comunidade do Bacaro e é, a gente tem um, um sítio histórico lá, abandonado. A gente fez um, uma matéria de visibilização desse sítio histórico. Enfim, foram diversos produtos de comunicação que eles estão consoltos, eles estão articulados entre si é, com a série de intervenções que são feitas com o intuito de fazer cobrança mesmo ao poder público. Outro outro trabalho que a gente faz é o, é o edital cultural Canta Pra Vida, é, que tem o objetivo de valorizar mulheres que cantam e compõem, é, moradoras de periferias. A, a, a gente lança o edital, as mulheres se inscrevem no edital, se inscrevem é, colocando a música delas também, porque elas vão apresentar a música delas, que tem, tem que é uma música relacionada aos direitos humanos. E aí quem vence o edital, é, a gente financia, dá um, um recurso em, em dinheiro né, é, financeiro. É, também gravamos o um clipe, Gravamos a música, produzimos o clipe e também fazemos uma série de propagandas dessa dessa mulher, de modo que ela conseguia gerar uma agenda é, produtiva para ela, para financeira também, para contratação, para cachês e tal. A gente faz todo um trabalho de comunicação em cima disso. Agora, recentemente, é, finalizando o mês de maio, é, desenvolvemos inúmeras ações é, em torno do, do mês da mulher, eu quero destacar para aqui, porque em 2022, é, pela contribuição do coletivo Fusa Tururu, fizemos uma pesquisa da comunidade, várias intervenções, conseguimos a aprovação de duas leis é, municipais com foco na, no enfrentamento à violência contra a mulher, prevenção e enfrentamento à violência. E a ideia desse ano foi visibilizar essas leis, que muitas vezes as leis são criadas e são engavetadas, e a ideia é visibilizar. E um último eixo que eu quero, que eu quero tocar é que... É, um, uma das ações do coletivo é o trabalho em rede. Então, a gente se articula em rede com outros grupos para desenvolver várias atividades que se desdobram em outras atividades. É, tem um exemplo do... É, agora a gente está fazendo uma série de, de trabalhos voltados à questão do direito à, à cidade. É, a especulação imobiliária está vindo muito forte na nossa cidade, né? e aí está prejudicando comerciantes, é, desalojando moradores prejudicando comunidades pesqueiras e também, de, de, de toda forma, prejudicando a ecologia e o meio ambiente. Então, estamos pressionando a prefeitura, é, algumas empreiteiras aí, a, a respeitar as pessoas, a respeitar as leis, a respeitar é, o meio ambiente, a partir de uma série de atividades que, que estamos fazendo, articuladas em comunicação e informação. Entendi, nossa, é muito interessante todo esse trabalho do coletivo Tururu. E eu estava aqui enquanto você conta a história de vocês, é, me lembrando que recentemente eu entrevistei uma uma liderança do Alemão, do complexo de favelas do Alemão, lá no Rio de Janeiro, e ele estava relatando exatamente isso que você relata. E todas Aham. as vezes que o Alemão aparecia na imprensa tradicional, aparecia como um, um foco de crime e nunca era valorizado nada que a comunidade produzia e, e eu tenho a impressão né de que muitos coletivos estão se organizando em torno disso atualmente né em torno dessa de trabalhar um pouco a autoestima né de quem mora nas favelas para mostrar tudo que é produzido de positivo também nas favelas você concorda com isso eu queria que você respondesse e isso está acontecendo esse movimento e uma outra coisa também que eu queria te perguntar é que agora a gente está entrando numa nova fase né, no Brasil. Tivemos um período muito triste é, de uma política genocida que prejudicou sobremaneira as pessoas que vivem nas comunidades, pessoas é, negras, pobres, indígenas, e agora estamos entrando numa nova fase. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a sua expectativa com esse novo governo em relação a esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho de... Formação na comunidade. É, assim, a, a, a gente sempre costuma falar sobre território afetivo. Tá? Por que território afetivo? A, a, a afetividade, ela gera relação, ela gera encontros, ela gera empatia. E quando você une essa palavra afetividade ao território, você tem um conjunto de, de sentimentos e sensações de, de resgate histórico também, é, que, que passa é, a, a ser uma coisa só. Por exemplo, eu lá, eu, eu, eu não seria a minha dizer assim, que eu e o Turulú somos uma coisa só, assim. Porque a minha caminhada é alimentada pela, pela a minha comunidade, sabe? As pessoas que moram lá, os lugares, assim, as ruas, o jeito que a comunidade se organiza, isso, isso faz muito, é muito parte de mim, sabe? É, e aí, e é, aí, não tem como não tem como se você tem uma relação tão, tão forte assim com o seu território não tem como você, e você vê ele tão estigmatizado não tem como você fazer um trabalho intenso para tentar é, minimizar isso mitigar isso né se você acredita na nos direitos humanos se você acredita uma perspectiva coletiva então não tem como que a gente deixar de fazer isso é, portanto é valorizar a comunidade é valorizar as pessoas também. Por isso que a missão do Coletivo do Cururu é ecoar vozes de pessoas que por muitas vezes são invisibilizadas. Nosso trabalho constante é esse, porque tem tantos trabalhos legais que, que ocorrem com pessoas, é, nas comunidades, assim, tantas ações importantes, é, tantas tantas ideias que rolam, assim, tanta produção cultural interessante que muitas vezes elas são apagadas e invisibilizadas por um sistema que, assim, que privilegia, privilegia pouquíssimas pessoas. Então, se a gente tem que a comunicação é um forte para potencializar intervenções em, em, em, em comunidades, e valorizar essas pessoas e acreditar no potencial delas é a primeira coisa que a comunicação deve fazer. E isso, historicamente, a gente vem fazendo constantemente. Com relação a esse novo governo, eu vou te falar uma coisa, assim que na história do coletivo, assim, Enquanto coletivo, nunca nunca é, fizemos qualquer tipo de intervenção é, política, eleitoral, sabe? Nunca, assim. Individualmente, sim, é outra questão, mas usar a marca, o nome, coletivo, coletivo, tudo, e dizer assim, ó, a gente está apoiando esse candidato aquele esse candidato, nunca ocorreu mesmo. E daí, é, em ano passado, né, em 2022, é, decidimos que seria diferente, assim. e, em hipótese alguma, a, a, os 11 componentes é, do coletivo Tururu têm uma visão política muito bem definida. A gente tem uma visão muito ligada à esquerda, em favor dos direitos humanos, em construções coletivas, e diante é, de uma situação de barbárie que o país estava vivendo, que foi muito construída também é, por uma, uma sequência de, de, de erros é, históricos, é, construídos por, por quem está na classe dominante que desembocou nessa, na eleição desse presidente aí que saiu, não poderíamos de forma alguma é, nos sentar dessa discussão e dizer assim, não, a gente vai usar a marca futuro do para dizer que a gente está apoiando a candidatura do Lula. É, e aí, para isso, a gente arregaçou a manga, as mangas e como mesmo do o sonto do embargo. Assim. É, reuniões, é, puxamos caminhadas, serigrafia de camisas, é, produção de material, é, inúmeras conversas de porta a porta, assim, é, doamos o nosso Instagram praticamente para fazer militância para a eleição presidencial de Lula. E, assim, é, no dia da, da apuração, é, foi um momento, assim, muito impactante, porque quando o resultado final, a gente colocou um telão lá para acompanhar, né? Quando o resultado final saiu projetando assim no telão, na parede... É, foi uma festa que a gente conseguiu colocar mais de 300 pessoas na Rua do Tururu é, com batucada, espontaneamente assim a gente foi para rua quando vê uma multidão chegando assim não vamos vamos ter que fazer alguma coisa aí rolou um, um paredão e saiu desfilando pela Rua do Tururu com as músicas do, do, do da campanha e tal e foi uma coisa muito emocionante assim muito forte para a gente e a expectativa que que a gente tem assim é, é acreditar que algumas possibilidades possam, possam ser diferentes do que desses últimos seis anos vem construindo. É, até essa semana agora, eu vi que é, o presidente falou que vai revogar é, esse ensino médio aí, que a gente tem um ensino médio forjado, que privilegia, sobretudo, é, quem já está na, nas condições de, de aquisitivas bem melhor. Assim. Então, a gente, fora essa questão do, do Bolsa Família também, que, que trouxe uma população mais pobre, as diretrizes que foram traçadas é, com relação a isso. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas é, de Lula é, mencionando é, quais são as perspectivas dele é, para o Brasil, sobretudo acabar com a fome, é, novamente no país, é, porque recentemente agora na, na pandemia, um laço de miséria que ela deixou é, aliado a um governo que não tinha domínio é, e empatia por nada assim era uma coisa absurda de gente passando fome assim quando é, íamos da cesta básica é, assim pareciam um cenário de guerra. assim sabe é quem não tinha sua cesta básica é, entrava num desespero completo e ainda continua a pobreza é, é, extrema é, dominando muitas favelas aqui, que a gente tem contato na região metropolitana então a gente as, as, as perspectivas são as mais animadoras. Né? A gente até brinca que depois de um governo desse, assim, qualquer coisa que se faça de agora para diante é melhor do que, do que tudo que ele já fez. Mas essa brincadeira à parte, a gente acredita que é, a, a, a perspectiva, assim, sobretudo no campo da saúde, da educação, é, dos direitos humanos, da assistência social, também seja é, no meio ambiente, é, venha a ser... É, vista como é, alavancados, né para frente, melhores e tal. Muito obrigada, André, por tudo que você contou para a gente até agora, muito interessante a sua participação. A gente está chegando aqui ao final do nosso programa, então eu gostaria de pedir para você falar alguma coisa que você considere importante dentro desse tema que ainda não tenha sido dita, e também para você se despedir de quem está nos, nos assistindo. Então, é, eu queria, sabe, José, fazer é, falar uma coisa que nós do Coletivo temos discutido muito, sabe? É, aqui, eu vou falar da realidade daqui, da, da região metropolitana do Recife. Tem muita gente massa, assim muita gente arretada, como a gente diz aqui, que está produzindo conteúdo de primeira, que está contribuindo com discussões importantes dentro das periferias, é, que está... É, articulando gente em prol de defesa de, de direitos. E muito, muitas dessas ações são feitas por coletivos é, periféricos. Né? Que, feministas, é, de enfrentamento ao racismo, é, que trabalham com a questão da segurança pública. povo muito de, de vontade que tem assim, suado bastante para fazer uma atividade simples. Assim que é uma roda de diálogo, assim, o pessoal faz a correria aqui, outra lá, e, e a questão que levanta é que muitos desses coletivos, eles não têm apoio financeiro de nada, sabe? Não tem contribuição para fazer sua luta de absolutamente nada. Infelizmente, nesse mundo que a gente vive, é impossível você fazer qualquer tipo de fronte sem ter o um mínimo de recursos. Então, eu queria, assim, quem está assistindo a gente, que olhasse um pouco para o trabalho desses coletivos, que apoiasse o trabalho desses coletivos, que ajudasse esses coletivos a mobilizar recursos também, que os recursos que chegam é, para o Brasil ou que são disponibilizados dentro do Brasil, eles não só fiquem no eixo é, Rio-São Paulo, eles precisam vir para o Nordeste também para alimentar essa caminhada que existe aqui é, tão forte, é, dessas pessoas que no dia a dia estão na labuta para construir um mundo melhor. Tá? E, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade que vocês estão dando a gente do coletivo do assim eu, eu falo até que eu a PRE, vocês assim para dar e vocês escutaram assim bem rapidamente a nossa voz nossa, nossa solicitação de fazer essa escuta ao, ao coletivo Tururu, porque olha precisa a gente precisa falar com mais gente sabe como, como trabalhamos com comunicação é, quanto mais gente a nossa voz ecoar a tá? quanto mais gente chegar mas é importante para o trabalho, eu não só falo para o trabalho do coletivo, mas para o trabalho desse, desse mar de gente que trabalham no, no dia a dia. Então, agradecer aí, agradecer as pessoas que, que vão curtir aí essa entrevista. E queria também deixar assim a nossa rede social, que é só digitar lá no Instagram, coletivo Tururu, para acompanhar o trabalho que a gente faz. Muito obrigada, André, por, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço também a todos e todas que nos acompanharam até aqui. E o nosso programa vai ficando por aqui. Até a próxima.